Agora meu amigo, alô! Cocada! Eu tava aqui medindo tempo, calculando o tempo aqui na ampulheta. Ampulheta! É outra coisa, rapaz, você só leva para sacanagem. Diga aí. Se eu acredito em pesquisa? <risos> eu acredito até em Papai Noel, quanto mais em pesquisa. Não, pesquisa, ó, hã? Não, vou dizer pesquisa como é. A pesquisa eleitoral, você está falando, né? Pesquisa, qualquer tipo de pesquisa. A pesquisa eleitoral, feita cientificamente, bem direitinho e tal, ela acerta e acerta na mosca. Tem aquela margenzinha de erro e tal. Tudo bem. Entendeu? Agora, o que acontece é o seguinte. A pesquisa reflete o momento em que ela foi feita. Entendeu? Agora, existem institutos e institutos, os sérios, e existe aquele também que vendem pesquisa. Tem. Tem. Aí o cara faz o seguinte, por exemplo, no começo da campanha, o cara, aham, é, é trinchinchinha, né? Com, aí bota aquele candidato que tá lá embaixo, lá em cima. Por quê? Quando chegar no final que dezebra ele tem esse argumento. Não, a pesquisa reflete o um momento. Então, naquele momento, esse candidato estava assim. É tudo depende do instituto, né? Agora eu vou dizer uma coisa a você e a Paraíba todinha vai... estar tá ouvindo o que eu estou dizendo e está vendo. Pelos históricos das nossas pesquisas, eu não acredito em nenhuma. Você se lembra daquela? O governador da Paraíba é José Targino Maranhão e era Ricardo Coutinho? Quantas pesquisas você não viu? Cássio Cunha Lima, o imbatível. E Ricardo Coutinho tome cacete e ganhou a eleição. Eu já. Meu filho, meu filho. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu trabalhei numa campanha política para prefeito de uma pessoa. Eu trabalhei num comitê. Eu! Eu trabalhei. E chegou um desses trambiqueiros aí, que não são todos. Tem gente séria, viu? Chegou um desses e disse, olha, o negócio é o seguinte, é tanto o seu candidato, dizendo lá o pessoal, da, que eu era só repórter da campanha, o seu candidato aparece bem situado e vai sair a foto dele numa, numa capa de uma revista nacional. Isso aconteceu em 90 e alguma coisa. Então é assim, meu amigo. Aí joga, a galera ganha dinheiro com força. Agora, tem institutos que são sérios. O que é que eu acho do Senado? Eu vou lhe dizer uma coisa a você. É, eu, com dinheiro no bolso, eu não apostaria em ninguém. Eu tenho uma preferência e, pelo início da campanha, eu acho que esse candidato da minha preferência, que eu não vou dizer, está tendo um desempenho muito melhor tá muito mais firme nos debates, debates frio, gelado. E eu acho que vai dar esse cara. Agora tá muito cedo, né? Muita água vai rolar. Quem quiser ganhar tem que tem, tem um tem um lado aí que se quiser ganhar, ganhe logo de primeiro. Se você não ganhar de primeiro, na segunda se ferra. Não aposte não. Não aposte, não. Pega esse seu dinheirinho aí que você pegou do PIS, né? O PIS Pazete. Não vá fazer essa loucura, não. Não vá de pesquisa, não. Agora, tem uma pesquisa absolutamente infalível. Essa aí você pode apostar. É a da urna. Aquele meu, aquele meu colega de profissão que é candidato, tá bem, viu? <risos> Segundo as pesquisas, né? Tá bem, mas ele tem dinheiro pra pagar a pesquisa não Ali é verdade mesmo, tá bem, viu Tu já pensasse aquele cabo na Câmara <risos> Federal Ave Maria Cocadinha, meu irmão Tchau, viu Um abraço Suas primas já foram admitidas Já, já votaram? Já botaram na folha de novo? Não, meu amigo Ou pega a bandeirinha do candidato Vai ficar exonerada mesmo Um abraço, viu Valeu, meu irmão, um abraço Tchau Oh, cocada, para dar trabalho. Eu só ligo eu aqui calculando, rapaz, aqui a matemática aqui da, da ampulheta. Cuidado para não errar o nome, é ampulheta. Pronto.